Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Tudo gostosinho no azeite? Se não tá, vai ficar porque tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, um vídeo bem diferente, né? Porque eu estou aqui, ó, com a Lailinha do Estúdio Marie, porque ela vai fazer essa raiz do meu cabelo que está uma porcaria, tá? Hoje é dia de fazer lisoplastia e como eu filmei pra vocês da primeira vez que eu apliquei em casa... Dessa vez eu vou filmar pra vocês o passo a passo com a Lailinha aplicando, porque a lisoclastia vocês também têm a opção de comprar e pedir pra alguma cabeleireira de confiança aplicar, se você for uma pessoa que tem um pouquinho de preguiça, igual uma pessoa, que faço isso com a Laila, né? Ela vem aqui, ela aplica no meu cabelo e tá tudo certo. Então, eu vou explicar pra vocês o passo a passo. Você que tá chegando agora, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E vamos assistir até o final, tá? Não sai daqui, não! Não liguem pra essa cara de cansada, porque essa daqui é a realidade da gente, viu? Como vocês sabem, eu tenho mega hair, tá? E dessa vez, eu não vou tirar o mega hair pra fazer a lisoplastia, Porque eu não vou fazer a lisoplastia no cabelo todo, eu vou fazer só da metade pra cima. Que é o que cobre o mega hair, tá? Que cobre a tela. Aí ela vai lavar com o shampoo detox, que vem no kit quando vocês compram, tá bom? Vai lavar bem lavadinho. Vocês podem lavar de três uhum. a cinco vezes. Até vocês deixa perceberem... de molho, é. deixar, se o cabelo for muito virgem. É, se o cabelo for muito virgem, deixa um pouquinho de molho. Mas lava bem, até vocês perceberem que o cabelo tá bem limpo, tá bom? Aí, gente, ó. Oi, Testa, tudo bom? Dá pra fazer um anúncio Sim. aqui, né? Dá pra fazer uma divulgação, né? Só que vocês me perguntaram muito quanto tempo que dura a lisoplastia no cabelo, de quanto em quanto tempo que eu faço. Gente, eu, a última vez que eu fiz a lisoplastia foi em junho, no comecinho de junho, antes de eu ir pra Fortaleza. A gente tá indo pra setembro, então já faz quase três meses. E a gente consegue sempre fazer é, a manutenção dela na escova, né, Laila? A gente vai mantendo, porque mesmo com a raiz um pouco... Quando vai crescendo, mesmo com a raiz um pouco maior, quando você bate o secador, sempre dá uma lisada. É uma escova que dura bastante. É, amiga, seu cabelo mesmo sendo afro, ele é fininho, ele cede muito bem na escova, né? Não precisa seguir fazendo... É que meu cabelo é muito bom, aquele cabelo que, gente, escorrega, Combers. quando... Eu... É, põe a xuxinha... Ai, muito... oh, eu sofro muito, viu, amiga? Grampo? Não pega, ah, você não pega grampo. grampo. Não, xuxinha, quando eu coloco, amiga, Escau. você tem que ver, escorrega, eu Nem tenho muita dificuldade. Pega. Aí, ó, vocês lavam o cabelo bem lavadinho, até esse como ficar branquinho, até o cabelo ficar bem limpinho, hein? Sem preguiça. E deles, essa é a realidade. Olha só. Depois eu vou mostrar de frente. Vai bem... é isso, cara? Dois dedinhos. É, uns dois dedinhos de raiz, né? Assim que eu desembaraçar, eu mostro pra vocês. Calma que vai melhorar, calma. Vidas, essa é a lisoplastia da Good Spel Cosméticos, tá? A gente vai começar a aplicação agora. Teve muitas perguntas de vocês se pode passar em cabelo loiro. Tá vendo que ele é até roxinho? Pode sim. Só que eu sempre recomendo vocês fazerem o teste de mecha antes de passar qualquer produto, tá? Porque a lisoplastia, ela é compatível, sim, com qualquer cabelo. Só que, às vezes, o que faz bem pro cabelo de um, não faz bem pro cabelo de outro. Então, mesmo assim, entendeu? Mesmo sendo compatível com qualquer coisa, faça o teste de mecha, tá? Porque se acontecer alguma coisa, não vai falar que é culpa de quem. E ela é compatível com relaxamento também, né? É, compatível com progressiva. Ela só não é compatível com o Enê, que é o chumbo, o chumbo. Nada é compatível com Nada, <risos> nada é compatível com chumbo, né? Essa é que ele morre com é? ele na é cabeça. Aí, Seu vidas. Ela vai separando mechinha por mechinha e vai aplicando com pincel, tá? E hoje eu já não passo mais no cabelo todo, porque aqui já tá liso. Então eu só passo no que cresce mesmo, na raiz. Ela dá uma esticadinha só pra pegar na onde foi feito da última é, que vez. Pega é, aqui é só o que sobra no pente, mas não é, é muito... A gente só aplica na raizinha mesmo. Já aplicamos, quer dizer, a Laila já aplicou. Ai, Bem lambido, né? Mexe no é, é desse jeito que a gente gosta. Igual a vaca lambeu. E agora a gente tem que deixar, né? É a parte mais chata, a parte de esperar. Ah, a mas gente também tem... não arde, conta pro um povo. Vou contar. Ai, ah, eu espero, desculpa. Ah, eu tô falando aquela boca <risos> em rede <risos> nacional. Gente, você tem que deixar, tá bom? Pelo menos uns 30 minutos. É o, é o prazo mínimo, mas é de 30 a 50 minutos, tá bom? Uhum. E o bom desse produto, porque ele não tem formol. Ele é a base de ácido, né? Ácido o que mesmo? Glioxílico. Ácido glioxílico. E ele não arde o couro cabeludo, tá? Eu só sinto um pouco pinicar, às vezes, mas é uma coisa bem tranquila. Não arde, não arde o olho, tem até um cheirinho bom, assim. Né, Miglis? Olha aqui, ó, você tá precisando. <risos> tá precisando que da lisoplasia, né, vida? Pronto, vidas, a Layla acabou de tirar o excesso do produto, tá? Porque eu recomendo vocês não enxaguar o cabelo, não tirar todo o produto. Deixar bastante produto no cabelo, tá? E vocês podem ver que os cachinhos já estão bem mais abertos, tá vendo? Lembrando que não é o produto que alisa. Então, assim, você não vê que o cabelo tá liso, tá vendo? É agora secando e chapando. Então, assim, gente, é o calor que alisa o cabelo. Então, chapa bem, seca bem. Como não se não o mundo... Como se não houvesse amanhã. Não tipo, umas... Assim. umas 15 passadas de chapinha na mesma mecha, sabe? É tipo isso. Por isso que eu não tenho paciência de fazer sozinha. Aí eu coloco... Eu aprendi assim, na hora que você acha que tá bom, você vai lá e conta mais 10. <risos> e alisa bem. Olhem, vidas. Ela secou bem, tá vendo, ó? E você já consegue ver já o brilho só seco, tá vendo? Só escovado. Agora ela vai vir com a prancha. ou chapinha. Lá na mão dela, lá, ó. Próximo chapa bastante, até o mundo acabar. Olha, essa parte aqui tá lisinha, hein? Nem fez chapinha ainda, só escovou. Mundo... feijão. Acabamos a chapinha. Seu Quando o seu cabelo tiver esse movimento, a gente conversa, tá? Olha, com o produto, hein? Tem gente que fala que o cabelo fica pesado, gente, não fica, viu? Ele seca totalmente, olha aqui. A gente deixou bastante produto, né, Lailinha? Deixou. É não fica ceboso, não fica pesado, nem oleoso. E fica com um brilho maravilhoso também, né, queridas? Voltei. Não troquei de roupa pra esse vídeo, tá? É que eu tive que treinar, a Lailinha fez essa trança aqui no meu cabelo pra mim poder treinar. E agora eu retornei pra enxaguar o produto pra vocês verem como que ficou o resultado, tá bom? Eu gosto de mostrar pra vocês depois de lavado, né? Que o importante é ver o depois, não o escovado. Então a gente vai lavar o cabelo agora, tá bom? Mas olhem, eu suei na academia, viu gente? Pra caramba! E minha raiz continua intacta, queridas. Ó. Agora vamos enxergar pra ver o resultado? Eu acho que eu nem preciso falar muita coisa, né? Essa raiz de estudo. Essa raiz molhada, acho que já diz muita coisa, né, bebê? Olhem isso. E tá molhado, viu, gente? Agora a gente vai secar pra vocês verem, porque assim, gente, esse produto é como se fosse uma progressiva. O ácido, ele ativa com o calor do secador. Então é sempre bom você, depois que lavar, secar, jogar um, um jato de ar quente pra poder ativar o produto, né monstro, né, cara, cara. Gente, alisa muito, né? Olha isso. Você é muito boa Ela não tá nem batendo a escova Tá batendo só o ar Pra vocês verem como que vai ficar sem escovar, tá? E pra vocês não falarem que Ela alisou com a escova Ó, isso aqui é só de secar com o secador Sem passar a escova então é isso, vidas. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. A Lailinha ali, ó, tô toda feliz, porque ficou bom mesmo, né? Ó, lisinho, só seco com o secador sem chapinha. Glória Close. a Deus! Glória a Deus! Uh, Eu ouvi um amém, amém, amém? Eu ouvi um amém, amém? <risos> então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Se você também não gostou, deixa o like da mesma forma, porque você já viu até o final, então... né? Não esqueçam de se inscrever no canal. E é isso. Um beijo. Não, antes disso tem outra coisa. Esse produto que eu passei no cabelo, como eu disse no início, é a Lisoplastia. Essa daqui da Gold Spell Cosméticos. Você não consegue encontrar a original em outro lugar, a não ser no site da Gold Spell Cosméticos. Então, não acredite em farmácias, não acredite em Mercado Livre. Compra direto pelo site oficial da Gold Spell Cosméticos, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês na descrição desse vídeo. Então, você que tiver interesse de comprar, por favor, gente, compra no site correto, porque já fizeram a lisoplastia falsa, tá? Porque tudo que é bom tentam copiar. E se você comprar a falsa, pode ser que prejudique o seu cabelo. Então, não façam isso, ok? Vou deixar aqui pra vocês o link na descrição. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tamo junto, heróis!